Olá pessoal, ó. aqui é a, o reservatório que nós entregamos alguns meses atrás Nós não tínhamos visto ele cheio de água o reservatório 1, aqui do Shopping Iguatemi Vou mostrar o antes e o depois Olha que beleza, escada marinheiro de acesso 4 metros de altura, só daqui onde está a lona para baixo, tá? 4 metros de altura Olha lá acabamento lá, do pezinho tô filmando esse aqui porque acabamos de entregar o reservatório com o dobro o dobro do tamanho aqui do lado esse aqui, esse reservatório tem mais de mil milhão de litros a luz nem chega lá no outro lado, tá vendo? o forte ó o acabamento que fica ó. fica bem lisinho, ó. mesmo a lona não sendo colada depois que a água chega, ó, o acabamento que ela fica. Ó, a gente consegue enxergar o fundo do reservatório por conta do da água ser para consumo humano. Né? A construtora agora vai fechar toda essa lateral para ninguém mais ter acesso não tem entrada de poeira nem nada. E esse aqui é o resultado final de uma instalação da Brasil Pieces ó. a gente consegue enxergar o fundo isso aqui é o reflexo desse pilar aqui ó. então um acabamento perfeito ó. acabamento de pilar para vocês verem como que o pilar ficou acabamento de pilar acabamento lateral isso aí gente esse aqui É mais um trabalho realizado aqui pela Brasil Peaces, Os melhores do Brasil, com projetos internacionais. Atendemos o Brasil inteiro. Já temos projetos instalados na Bolu... Bolívia, Paraguai, Angola, Suriname. Então, muito... uma empresa muito profissional, com tradição. E esse aqui é o reservatório com água. E esse aqui, o reservatório que acabamos de entregar hoje, Ó, a escada marinheiro fornecida pela construtora, instalado por ela, a construtora que nos contratou, com acesso lá no fundo. Esse reservatório aqui, com mais de 10 metros de largura, mais de 14 metros de comprimento e mais de 4 metros de altura. Então, num futuro não muito distante, eu vou tentar vir aqui de novo para mostrar ele cheinho de água. Beleza, gente? É isso aí.